perder peso em uma semana no vídeo de hoje eu vou te mostrar como perder peso em uma semana de forma fácil as dicas que eu vou te passar aqui agora são tão eficazes que o seu corpo não terá outra escolha a não ser descartar o peso extra de gordura que você está retendo para os casos de emergência e a melhor parte disso tudo é que essa dica vai te ajudar a melhorar a sua saúde de forma geral então vamos começar como você pode perder peso em uma semana? É muito provável que você esteja retendo de 1,5 a 2 quilos por causa do excesso de água no seu corpo. Então, o primeiro passo que nós vamos dar é você se livrar desse excesso de peso. Mas como? Eu vou te falar... Quando seu corpo não recebe a quantidade de água necessária, ele entra no modo de alerta e começa a acumular cada vez mais água. Em outras palavras, para ficar bem claro, o seu corpo volta a funcionar como fazia há milhares de anos atrás, quando a água ainda era escassa. Naquela época, o peso extra da água ajudava as pessoas a sobreviver em condições difíceis, Hoje, porém, apenas faz com que as pessoas se sentam cada vez mais estufadas e com a barriga inchada. E para combater um estômago inchado, você precisa induzir seu corpo a acreditar que existe bastante água disponível e que não há necessidade de carregar o peso extra da água. Eu vou te dizer exatamente como você vai fazer isso. E é bem simples, bebendo mais água durante o dia. Principalmente, preste atenção, Água gelada. Quando você começar a criar esse hábito de beber água gelada, o seu corpo vai perceber que não precisa mais da água armazenada e acionará um sinal para liberá-la do corpo. E o processo de eliminação acontecerá muito rapidamente. Um benefício extra é que beber mais água acelera o seu metabolismo, fazendo queimar gorduras e calorias cada vez mais. Eu sei que pensar em beber mais água não é algo muito empolgante, mas realmente funciona, eu sugiro que você experimente. E é lógico que você deve se preparar para ir ao banheiro com mais frequência, porque afinal de contas, esse é um sinal de que você está no caminho certo para eliminar o peso retido e a próxima coisa que você precisa saber não é muito agradável de se falar mas a minha missão aqui é te ajudar a eliminar o peso extra que você tem aí então vamos lá as fezes podem estar fazendo você engordar e o pior podem estar impedindo o seu corpo de funcionar corretamente. Os resíduos acumulados no intestino não afetam apenas o excesso de peso, mas também podem levar a hemorroidas, bactérias prejudiciais do cólon, mudanças repentinas de humor, fadiga, distúrbios do sono e etc. E é lógico que você não quer isso, não é verdade? Então, como é que você pode resolver esse problema? É simples, com uma grande ingestão de fibras pelo menos 25 gramas de fibras por dia. Você pode optar, por exemplo, pelo feijão preto, pela chia, aveia, abóbora, brócolis, todos esses alimentos são ricos em fibras. A fibra vai ajudar a eliminar o material acumulado no seu intestino, só que isso pode demorar um pouquinho, sabe por quê? Porque na maioria dos casos, os longos anos de comida fast food e de outros carboidratos ruins fizeram com que esse material decomposto se estabelecesse no seu intestino. Assim que você incorpora consistentemente mais de 25 gramas de fibra por dia, o lixo depositado começará a se soltar e será expulso do seu intestino. Como resultado, o seu metabolismo vai acelerar ainda mais permitindo que seu corpo queime gordura mais facilmente. E agora eu quero te dar mais algumas dicas verdadeiramente poderosas para você perder peso em apenas uma semana. Elimine todas as bebidas de sua dieta, com exceção da água, é claro, incluindo refrigerantes, bebidas energéticas, sucos de caixinha, cervejas e etc. Essas bebidas são cheias de calorias e conservantes, e isso dificulta a perda de peso e além disso reduza a farinha branca e os alimentos açucarados como bolos, pão, macarrão, barrinhas de cereais e etc. E em vez disso, em vez de comer esses alimentos, adicione ovos cozidos, peito de frango e muitos legumes na sua alimentação siga essas dicas para perder peso facilmente em uma semana e altere seu metabolismo sem fazer nenhum esforço extra e além disso eu estava pensando aqui o que eu poderia fazer para ajudar as pessoas que lutam para emagrecer e não conseguem e pensando nisso eu criei um e-book com os 10 melhores alimentos para quem quer perder peso um pouco mais rápido e nunca mais voltar a Engordar. E você pode baixar esse e-book totalmente de graça. O que, que eu vou fazer? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, basta você clicar, colocar o seu nome e o seu e-mail para você baixar gratuitamente esse e-book com a lista dos 10 alimentos para você perder peso mais rápido. Tudo bem? Agora, se você gostou do vídeo, então deixa o seu like, compartilhe esse conteúdo com os seus amigos nas redes sociais, porque com certeza essas dicas podem ajudar aquelas pessoas que precisam emagrecer e não sabem como. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!